Olá, meu nome é Leandro e hoje estou aqui para dizer para você de como você pode lidar com preconceito na sua empresa. Antes de a gente continuar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações novas, de vídeos novos, toda vez que eu lançar esses vídeos. Me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo e Deixa aí nos comentários, antes de a gente continuar, se você já foi vítima de preconceito, conhece alguém que foi vítima de preconceito nas organizações, e é, como que você se sentiu, para a gente saber se isso acontece muito nas empresas. Todos nós sabemos que a sociedade é muito preconceituosa, e eis a pergunta, como que eu devo lidar com esse tipo de preconceito? O que você vai ver nas empresas? Normalmente vai ser é o preconceito do subconsciente, porque ninguém é longo o suficiente de ter o preconceito ser encarado na empresa, porque pode dar demissão por justa causa, dar um monte de processo. Então você vai ver mais do subconsciente, atitudes como não, não deixar você subir de cargo, ou te diminuir, é, te perseguir, a pessoa sempre vai te perseguir, isso é uma maneira de preconceito de fazer escanteio, como a terceira opção isso também é um tipo de preconceito e como que você deve lidar com isso primeiramente eu acho que tu deve analisar se é preconceito ou não hum. é nós PCDs sabemos quando é preconceito ou não isso deixa bem claro para vocês porque a gente convive muito com preconceito então a gente acaba tendo filtros para conhecer esse tipo de coisa e se você é PCD e tá sendo perseguido ou, ou, ou o teu chefe não não te dá condições de subir, ou tu é a terceira opção, tu fica como terceira opção. Se for líder e colega, primeiramente, tu tem que falar com os dois abertamente e pedir mais respeito. Aí sim, se continuarem, é, eu acho que tu deve procurar comitês um de cultura, um grupo de diversidade, de inclusão da tua empresa, com o RH em si, para Adotar medidas descabíveis e, em último caso, ir até a sala do CEO e conversar sobre esse caso. Porque se o CEO não chegar a resolver isso, é porque a cultura da empresa não é uma cultura de diversidade e inclusão, tem muito preconceito, você sabe disso. Então é melhor você cair fora da empresa, procurar outro lugar que se importe realmente com PCDs. Eu te garanto que você um dia na vida vai passar por isso e não sei se tá mal, se isso acontecer. Apenas é fácil de pessoas preconceituosas, pessoas que te botam pra baixo, pessoas que não te ajudam a subir. Você não precisa dessas pessoas. E tenha em mente que preconceito é crime, então... Bem, era isso que eu tinha pra falar, espero que você tenha gostado do vídeo. Espalhe é... esse vídeo pros amigos e até mais.